Anos e anos se passam Mas o sentimento nunca se apaga E esse vazio no peito nunca se acaba Anos e anos se passam Mas o sentimento nunca se apaga E esse vazio no peito nunca se acaba E daí eu pudesse voltar como era antes Mas tu já dizia Mas na verdade, tá justo contigo é tudo que eu mais queria Nossa relação tudo pra dar certo, mas infelizmente teve um triste fim, agora me fala como aguentar se tem você pra mim, pra alguns o amor é uma furada, pra outros a salvação, então diz agora qual a nossa situação, se foi pra você que eu fiz essa canção, Pensando em ti, pensando em todos ajudos de amor, quando na real podia ter me feito um favor, nunca ter jurado amor. Lembro de quando a gente fazia amor, era um fogo que já se apagou, um começo que já terminou, e só melancolia sobrou. Você já te trouxe anos e anos se passam. Mas o sentimento nunca se apaga. E esse vazio no peito nunca se acaba. Nunca se acaba. Anos e anos se passam. Mas o sentimento nunca se apaga. E esse vazio no peito.